GG Drop, o melhor site do upgrade do CSGO. Falta nós da Red aí, mano. Falta você só <risos> seu ataque. <sus> só você, Manoel. É que tá aqui já é. <risos> Beleza. Tô solo bem aqui, galera. Tamo junto. 1 em 10 a gente o começa a... Tapete, dois tapetes. Tapete, pôr mais a fapa. O Knip, não vou poder ajudar. Bom. Tô pro bomb. Ele bom, é. meio, meio, meio meio ainda. Traga aí meio. Tudo bem? meio, dois. Dois decoa no meio. Ficou bem, entrou no um garantir nós, Ado? Eu vou garantir que a Um do, corner. Do, do. Mais outro, mais outro. Mais um corner. Árvore. Valeu. Pra ver se ele tá... Se ele joga de lá, tá? Guarda a H aqui. Daqui a pouco, desmão o tapete, tá? Tomou muito, tomou muito. Dois ou três mil. Desmão o tapete agora. Ok. O meio morto. cada meio, guys. meio morto. Mais nada meio. Inclusive ela com 10 de vida, tá? Voltei, tirei a mira. Pode entrar meio 2. agora. O meio. Meio. Ou tô correndo. Tô correndo. Vamos B, entrar no morto. Próximo é essa luta. Foi pra Vai dar morto, 10 de vida esse cara. É o AWP. Ele acabou de jogar meio aqui, mano. PK é aqui. Tô vendo na caverna por enquanto. But... Tá peixe. Peixe tá aí. Na molotov. Fiz essa flash let's. Tá bom, vou. É do House Pop, velho. É, eu tô Sim, de. Tom, maior, de eu vou voltar, Bertinho. Se não morto, pegou, voltei. Faz esse banana. Banana 2. Chegando com o banho lá. Os caras vão de obtão. Tá. Tô no caixão antes, tá? Pegaram o arma. Tá bom. Então eu tiro a uhum, pega. Aham, pega o coach. Chute é um, muito meada, entra no bomb. Pode ir pra lá. Quebrado. Tá da, bike. tá da bike ainda, não passou Xuxa ainda. Vou manter back. Smoke aqui, velho. Vou passar agora. Tá. Com nove de vida. Pode guardar, velho. Entra o B1. C4. Chega a bagar pro C. Correu o Warlock. Tem base aqui. Tá. aí, minha, tá? Tá. por enquanto. Tá, 3Z. CT lá atrás. CT, CT, CT. Só tirei a cara, tá? Peguei uma pra Não tem nada. vai 3Z. Boa. Caralho, ainda bem que ele veio, velho Tá, aí eu tenho vocês também. Tá. Campa morto, um. é só o cara que errou daqui mesmo. Pode renovar acho que é só ele. Se eu nas costas, aqui. Tô de costas. Achei mais boas pra vocês tá aí. Tô ali, tô ali, tô ali. Mais um, mais um. passa Passou piscina, boa. Porto mais um. Piscina, tô virando, tô beirando, tô virando. Tá mole, Chris. Boa. Nice. Tá belado pra você mesmo picar. Tá. Obrigado. Ali na boca. Vamo lá. da meio. Três inimigos pra árvore. Pisa tira. ganhar atrás do bolo. Fala lá, Tá bom. Voltei. Tapeia não. Pagava meio. Pagou, passou o carro. Falei morta. Apeixo na boca. Morta. Vem lá. Gente, não não? Você não? Você vir não? Eu sair do campo. Campo. 1. É aí, tá, atrás da smoke da banana aqui, velho. Tá, mano. Tá, tá eu, eu, eu não Só. Guarda deixa a sua aí, botou o caminho no chão, que eu tenho um uh -huh. peixe. Já três né? Aham. Uh -huh. O que você faz? Nada meio. Nada meio, velho. O o meio bagou. Claro mais um aí. vindo Veio nas Passado, Já deu... vou bagar o cedo, eu baguei. Não Roberto, batalha, sou o Roberto. Tá bom, é é é Passou, passo a, passo a daí já. Dois também é Xuxa. Voltou, voltou. ainda, é Mais um, mais um, morto. Xuxa saiu. é meu. O, xuxa de e o GF1. É Tapete, tá, tá, tá. morreu. tá Xuxa de vou plantar ele. Meio, meio, meio, meio, tá meio. Campa, Eu do campo de AWP, cravado em vocês, não dá cara. Tá. E do campo. Ele tá correndo, matou. O pro... tapetão mesmo, ele tá correndo, tá perto de terra. Bota aí, batou, cuidado. Perto de terra. Oooooooooooo! Supernoca! Deu. Vamos deixar pra eles. Eu vou chegar fazendo uma HE full HL. longa, tá? Eu uma curta. Cheguei a longa, voltei. Queimou o carro. Veio uma corner, escondei. Vamos lá, molei o carro. Um carro. Um carro. Um carro morto. Voltei. É, okay. um Vou smocar de, de A é WP dele, tá sempre cavendo. Um alp morto, saí da pedra. Deixa eu tirar da Tá avançando no meio. Se o meu Deixa eu Tem banho pro NIP. Deu uma, Joguei Meio, meio. Buga NIP. Buga. Buga. Buga. Buga. Buga. Buga. Buga. Buga. Buga. mais dois mais dois okay. Buga. mais Passaria a dois, morto. Passaria a dois. Tapete. Xuxa Parece, tapete. É o meu. é no meio da É o meio. Ela passou o Xuxa, tá indo carroça. Tá no Xuxa aí, Aham, tô em cima do bom, mirando. Só tem um Só tem um, velho. Não, não, não. Quero não. Tranks. Let's go! quebrar a entrada aqui. uma. vai a segunda. Cara muro, Vai. Bora! Poguei. MF meu, pode ir. Caverna não. Mais um up caverna. Mais um, mais dois caverna. Dois caverna. Um Alp. Boa, mais um. Alp caverna ainda, tomou HS. Morreu agora. Boa. Da esquerda. Da pra esquerda aqui. Subiu o tapete de terra. Subiu o tapete de Deixa a SBC vai guardar de novo. Cai, tchau. aqui, tá aqui, tá aqui, tapete. Boa. Caralho. Boa. Ah, mas tem um cara de capacete, tá aqui. Tá bom. Não tá, é. vou tomar o vou meio, pegar o meio Bartinho. Meio. Vamos tomar desmocou, desmocou. Muito. Morreu. Bloquear a biblioteca. Xuxa uh -huh. vindo também. Xuxa vindo. Vai Bartolo, ajuda ele, ajuda ele. Tá vendo Xuxa tapete. Xuxa tapete, guys entrando. Xuxa, é W. passar Mais um tapete. Xuxa Xuxa, Xuxa tapete. Xuxa tapete. Boa porra. Aí sim, com boa. Bartolo, go. mola e esconde um pouco eu vou mandar para você. Todas minhas granadas ainda, pai. Xuxão. Xuxa? Deixa Xuxa, Mas calma, mano. Mas tá reinta. guys. Olha nós de xuxa, um carro, tá? Comendo Mano, babarreou. Mas ó. Faz meio. Tava no carro aqui, guys. Banana. Vai estar meio atrasado. Pode estar meio aí, já assim. Numerando meio. Gravado também. Cheio de nip. Boa, boa. Nice. Smoke, flash flash. Você vai bancar um muro. Pedir... Baga... Vai pegar uma cima. Vou complicando Piscina, piscina, piscina, piscina Piscina, piscina meu. Base Base Fate Traz o pilazinho da base Traz o pilazinho da base, base. Dois bases Dois bases Meu deus do céu gente Nossa é Faca não morre Não dá, não dá tô sem bala nossa senhora. Ah, tem. Vou rodar só. <risos> o bicho até morreu. pode vir junto comigo. A bola tava logo, depois se de você. Okay, a defensiva aí. Não, não tem a mala não tem a bola. Smoke. Colocar uma pressão no Xuxa pra ser ligado. Tá na barra, carro. Dois mortos. estou fingindo de split já, mano. Se quiser pode cortar no Xuxa aí. Tá, bora. Tô entrando no Xuxa de uma velho. Tá to olhando banana aqui. Tá Obrigado, morto. Não sei, acho que foi. Achei a biblioteca só. Eu tô oh. centro, olha. Vou pegar a mano no lobo. Do lado. O meio. O meio. O meio, no meio. ainda. Era pro Fels morrer, quem morre sou eu. <risos> a vida é dessas, né? É, vou então, tá pelo, então eu vou pelo eu vou um banco aqui no meio, tá? Deixa o chão. O flash? Por favor, ah, vou, Or, vou no, split tá ali, já. Peguei Nip pro C? pegando aqui mexeu. Pode ter campo. Tô Na boca tá tapete. Só né? Eu clear. Marco. É já. Vamos banana, tá. O um Marco. Tá morrer, eu, tô Boa. Eu, eu acho que eu tenho mais ninguém aí, velho. tá ah, tudo bacete lá, que é, cara, isso, Ah, Tem um dois. Bacete, bacete, bacete. Got ah, cara. Eu eu de, medo, de, de tá lá. Cristo. Caramba, velho. Eu tava gastei MF. glória a Deus, aí é escute os Já chega lá, não, eu. só primeiro outra casa é segura a flash pra mim? no um um meio, o morto, o carro, carro. meio. Não não. Carro, não. Tá mais, mais um meio, mais um meio. Ah, Bagou meio. mp 9 e meio. Baguei. Baguei mais um, mas eu não. Bagou o muro, quer? Segura, segura, segura. Baguei. Baguei, do do baguei. Muro morto mais um corno, parece. Tá mirando a base pra vocês. Já não. Meio meio. Dois, dois, dois, dois, dois meio, dois meio. Mais um. Eu tô dando as tô falando, véi. tem ele não, véi. Até não me viu, o cara foi pulando, véi. <risos> nice.